Vamos agora aos exercícios de prancha, prancha abdominal. Como fazer a prancha abdominal? Pranchinha, estabilização ventral. Vai deitar. Cotovelo na linha do seu ombro, mãos juntas, pernas estendidas e corpo reto. Lembra de não jogar para cima nem para baixo. Corpo retinho, cervical acompanha olhando para a mão. Ponto muito importante da prancha umbigo levemente para dentro, abdômen contraído. Isso é a diferença inclusive de quem tem é, diástase, Então, mantém sempre o meio para dentro e abdômen contraído. Vai segurar o tempo todo na postura retinha, contraindo o abdômen. Caso você sinta alguma dor na lombar, é sinal que já faltou força no seu abdômen. O que você faz? Encosta o seu joelho no chão e mantém a mesma postura. Se o curso continua sentindo dor, você para de fazer o exercício. Maneiras adaptadas são como essa. Um, o joelho no chão. Dois, em alguma plataforma mais alta. Três, plataforma mais alta com o joelho no chão. E quatro, fazer apoiado na parede. Vamos agora para 30 segundos de prancha abdominal comigo. Lembra do abdômen contraído o tempo todo, o umbigo para dentro e abdômen contraído o tempo todo. Variação? Mantendo a postura, a escápula agrupada, olhando para a sua mão. Varia de acordo com a sua necessidade. Tempo